Os líderes financeiros hoje estão sob pressão para desempenhar tanto as funções tradicionais de gerenciamento de risco, quanto iniciativas mais estratégicas para impulsionar o crescimento. Mas encontrar as melhores oportunidades para melhorar seu desempenho nos negócios pode ser um desafio. É por isso que tantas equipes financeiras recorrem à Cial Dun Bradstreet para ajudá-las a gerenciar os riscos e encontrar oportunidades de crescimento. Ajudamos as empresas a aproveitar o poder de dados e informações para impulsionar a performance dos serviços. Dados e informações são entregues diretamente do Data Cloud da Dun Bradstreet ou por meio de nossa gama de soluções financeiras alimentadas pelo Data Cloud. Nossas soluções financeiras ajudam a melhorar o desempenho dos negócios para uma gestão de riscos mais eficaz, identificar oportunidades de crescimento e melhorar a integração de dados e informações em todo o negócio. Especificamente, a Cial Dun Bradstreet ajuda os líderes financeiros a acelerar a receita aprovando mais vendas de uma forma responsável, identificando os riscos e as oportunidades para ficar à frente das mudanças do mercado, padronizando políticas para cumprir as regulamentações, mitigando o risco de fraude e automatizando processos de crédito para impulsionar a eficiência organizacional. Investimos décadas para dar vida a dados e análises de classe mundial. Nosso Data Cloud Contém dados comerciais confiáveis e a maior base de dados de pequenas empresas do mundo. Apresentamos esses dados, além de pontuações preditivas e baseadas em desempenho, através do nosso Live Business Identity, que está ancorado por nosso identificador de negócios exclusivo, o número DANS para fornecer uma visão abrangente e continuamente atualizada de cada empresa no Data Cloud. Juntos, esses atributos posicionam de maneira única a Cial Dun Bradstreet para ajudar sua empresa a ter sucesso nos negócios. Nossas soluções financeiras e de Data Cloud podem se integrar perfeitamente ao seu ecossistema financeiro para que você possa gerenciar e monitorar seus riscos e oportunidades de forma holística e tomar as decisões certas rapidamente. Os líderes financeiros confiam na Cial Dun Bradstreet para ajudá-los a adaptar práticas escaláveis para gerenciar riscos e impulsionar um crescimento lucrativo. Coloque as soluções financeiras da Cial Dun Bradstreet para trabalhar para você. Visite nosso site para saber mais.